Minha virtude, seu vício. O que, que significa isso? É bem simples. Então, dentro do Enneagrama, cada uma das pessoas, cada um dos eneatipos tem um vício psicológico. Né? Então, o número um, por exemplo, ele quer fazer tudo perfeito, quer tudo da maneira correta, só existe certo e errado. Bom, esta é a maneira como ele pensa. Então, veja, o vício psicológico do Enneatipo é, na verdade, o que, a maneira como ele enxerga o mundo de como as coisas devem ser, de como elas devem ser feitas, de como elas devem ser vividas. Cada um dos padrões tem um vício psicológico, portanto, cada um enxerga o mundo em que nós vivemos de um modo diferente. Então, é. Como... É, aquilo que é uma virtude que ele considera uma virtude, quando ele olha as outras pessoas, ele enxerga aquelas pessoas que não fazem o que ele faz como sendo um defeito. Tá, ah, então, por isso que essa, quando se fala assim, ah, conselho não se dá, se vende, né? Se o conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Porque cada um enxerga o mundo de um modo. Cada um enxerga de uma maneira como deveria ser feita. Então é, vamos lá. Voltando ao virtude e defeito, as pessoas que consideram que o mundo tem que ser da coisa, maneira correta, que tem que ser trabalhadas, que tem que ser difícil, que você tem que se esforçar, que você tem que doar o seu sangue para que as coisas aconteçam. Quando estas pessoas olham para outras pessoas que têm a vida assim, mais folgada, que curtem a vida, que apreciam a vida, essas pessoas aqui dizem, olha, o cara lá, como ele é, Vagabundo, como ele é preguiçoso, como ele é não sei o que, e considera isso como um defeito. E ao contrário, aquela pessoa que vive a vida, que tem lá folga, que consegue ficar descansando, se divertindo, olha para o outro e diz assim, nossa mãe, aquele cara lá coitado, só trabalha, só trabalha, faz as coisas da maneira correta, das maneiras certas, é um cara é um chato. Então é, quando eu olho para outra pessoa, eu olho sobre meu ponto de vista. E aquilo que para mim é uma qualidade e eu enxergo no outro, que não faz isso como sendo um defeito. Baseado sobre esta, esta lógica que eu passei agora, nós vamos fazer aqui uma série de nove vídeos, onde vai falar da qualidade, né, da virtude que a pessoa pensa que tem e o que gera o defeito no outro. Então as pessoas, na verdade, meu do céu, hein? As pessoas, na verdade, criticam os outros sobre o ponto de vista dela. Né? E ela considera isso certo. E aí vai, e aí o mundo vira essa torre de Babel. Beleza, pessoal? Então, para ajudar essa questão de você descobrir como você é, como o outro pensa, inclusive dentro dos relacionamentos, né? de viver com as outras pessoas, dentro da tua empresa, dentro do teu, né? das pessoas que são amigas, você vai entender como as pessoas funcionam. E a vida vai ficar mais divertida, mais alegre, mais proveitosa. Porque eu vou olhar não mais como um ponto de vista meu, é um ponto de vista do outro, que o outro é como ele gosta de ser, e eu sou do jeito que eu sou. Então, se você deseja melhorar, apreciar, evoluir como ser humano, assista os nove vídeos vai entender como funciona cada uma das pessoas. Compartilhe esse vídeo. É, Acesse na Instagram, no YouTube, no Facebook e ajude a gente a dividir esse nosso conhecimento. É um conhecimento que vai ajudar muito, muito, muito, muito as pessoas. Tá okay? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Um grande abraço.